Oi, tudo bem? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês uma atualização do que tem na minha bolsa. Eu tô trabalhando o dia inteiro, então eu, consequentemente eu tô saindo muito de bolsa e eu tô acumulando muita coisa na minha bolsa, porque ela tá muito pesada, vocês não tem noção. E eu já vou aproveitar pra fazer uma limpa e tirar algumas coisas que eu sei que não vou precisar mais, algumas coisas que eu acumulei sem querer. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. A minha bolsa do momento é essa aqui. É uma mala, praticamente. Ela tem essa alça grande, que é a que eu mais uso. E tem essa menorzinha, que é pra, tipo, carregar no braço, assim, que nem madame. Que eu só uso pra ela entrar e sair do ônibus, porque é ruim de andar de ônibus com ela comprida. E ela só tem esse bolsão. E dentro tem um pequenininho. O interior dela é azul, ó. Eu adoro esse azul. Essa bolsa é da Visto, da Imaginário. E ela é cinza, meio jeans, assim. Só que ela não é impermeável, então em dia de chuva eu tenho que cuidar de mim e da bolsa também. Eu não posso tipo deixar a bolsa molhar. E vamos lá, porque tenho certeza que tem muita coisa aqui dentro. Então no bolsão, aqui nesse bolsão grande, tem uma manta. Porque no meu trabalho eles ligam o ar no 18 mesmo estando frio na rua. Então eu sempre levo pra se eu precisar me esquentar um pouquinho mais. Eu sempre vou de casaco, de qualquer forma, mas é sempre bom ter uma manta junto. Eu nunca sei quando eu vou precisar. Tem o meu texto de marketing que eu tô lendo, que falta um pouquinho pra terminar, só faltam duas, três folhas, da aula de marketing que eu tenho que terminar de ler que eu tenho prova. Tem o meu guarda-chuva, normal, é ele é azul, por dentro ele é prata. Tem o meu bloquinho, que funciona mais ou menos como uma agenda, só que eu anoto aqui e depois eu passo pra agenda da faculdade pra eu precisar carregar a agenda na bolsa, que é pesada então eu levo um bloquinho mesmo, ele tem as folhas coloridas e tem aqui anotado listinha de o que fazer ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar Aí. Uh, os eventos que teve, que eu, que, que eu possivelmente queria ir, que eu não fui nenhum tem número de gráfica para eu ligar para ver os trabalhos, tem mais coisas para fazer, o que mais? Tem como é que faz o cálculo de quantas faltas pode ter na faculdade, muito útil para saber isso. E é isso, o resto está é vazio, eu acho. Não, tá vazio, sim. Tem meu óculos, que é um Ray-Ban Aviador, dourado, com a lente em degradê de marrom. Ele é o... não sei qual que ele é. E Ele não tem descrição, então... tem nem como saber. Mas eu acho que ele é o médio, porque eu, eu lembro que eu provei o pequeno e ele ficou muito pequeno no meu rosto. E o grande era muito grande. Daí eu peguei esse aqui, só que eu acho, eu acho que esse aqui é o médio, ou é o, é o regular, não sei. Enfim, é esse aqui. O que mais? Tem papel de canudinho do todinho que eu tomo no ônibus quase todo dia, pra voltar pra casa. Outro papel de todinho, já vou deixar separado pra pôr no lixo. Papel de bombom que eu fiquei brincando no ônibus e acabei dando um nó nele esse pegadorzinho de papel, que é tipo um clipe, daí tu fecha aqui e ele segura. Só que eu uso pra prender saquinho de comida, então bolachinha eu, que eu levo pra comer, eu prendo isso aqui e deixo na bolsa, então tá sempre aqui dentro pra isso. Tem a minha nécessaire, que ela é essa preta toda brilhosa, muito linda. Ela veio junto com o um sabonete líquido da Panvel. Que era uma promoção, acho que de Dia das Mães ou de Natal, não lembro. E veio ela junto e aí eu peguei pra mim. Aqui dentro tem escova de dente. Tem um coisinho pra secar a espinha, que eu deixo aqui, quando me incomoda eu já passo. Pasta de dente. Tem um pentinho com espelho. Tem remédio pra cólica Remédio pra dor de cabeça Mil bandages Porque eu sou dona de quebrar unha na rua E não consegui tirar o pedaço Porque ele ficou grudado no dedo Daí eu boto o bandage e espero chegar em casa Pra alguém cortar pra mim Tem um lip balm Esse aqui é o Med Protection Da Nivea Que é muito bom pra quem usa aparelho Eu indico Mesmo guri Pode usar que ele não fica brilhoso, é só passar pouquinho. Tem muito absorvente. Tem um negocinho de cabelo, uma chiquinha. Tem um rímel. Esse aqui eu não gosto muito, é só porque ele não é... Ele é... não é a prova d'água. Então eu deixo ele aqui dentro, porque se eu precisar, tô na rua e eu preciso... Sei lá, eu vou pra algum lugar, uma reunião, alguma coisa assim. Aí eu já tenho um pra ajudar, mas não é meu favorito. Tá aqui só porque daí se estragar não tem problema. Meu cabelo me incomodando. Tem mais absorvente. Tem um hidratante facial. Esse aqui é muito bom. Ele é pra quando a pele tá muito seca, vermelha, ardida. Aí, usa esse aqui. Que ele é pra acalmar a pele. Eu adoro, principalmente agora que tá ficando frio, eu saio de casa e esqueço de passar e daí eu passo esse aqui que tá aqui dentro já pra isso. Tem remédio. não sei pra que que é esse, não me lembro. Quando eu precisar eu vou descobrir. E tem grampo de cabelo que eu deixei aqui dentro enroladinho. Tem um protetor solar, esse aqui é da La Roche, é o meu favorito, o Antelius. Ele deixa a pele bem sequinha e não fica pegando e não tem cheiro. Esse aqui é o sem cor, eu gosto mais do sem couro do que o com cor. Eu comprei um grande da, com cor e eu não gostei. E tem outra chiquinha. E aqui acabou. Dentro da bolsa ainda tem um papel claro. Tem uma anotação da aula de marketing também, mas já entreguei, posso ir fora. Tem vários saquinhos. Não sei porquê, mas tá aí. Tem um cabo USB pro celular, pra ficar carregando no trabalho. Enquanto eu trabalho, eu deixo o celular ligado na CPU, carregando pra não ficar gastando a bateria à toa. E a minha carteira, que tá vazia. Tem, tipo, muito cartão de fidelidade e plano de saúde. Minha carteira de identidade. Tem cartãozinho da dentista. Tem um tic-tac, um grampo. Tem várias moedas e tem aqui várias latinhas Tem, tipo, muita latinha mesmo. Eu já fiz limpa e isso aqui é só o que eu não posso jogar fora ainda. Então, eu carrego muito mais papel do que qualquer outra coisa. E É isso da minha carteira. E eu tenho uma garrafa d'água. Vou esconder aqui. Que estavam me enchendo a paciência. Eu sei que a cristal é que tem só de caramba, mas é só a garrafinha, tá? Que a água que tá aqui dentro é a da bombona que a gente compra. Então é só a garrafinha que eu continuo usando a mesma por um tempo e depois eu compro uma nova e troco a garrafinha. No bolsinho aqui, tem um fone de ouvido e o meu iPod. Tem outro fone de ouvido que é pra ouvir na CPU do trabalho. Tem meu tri, meu crachá, tem chicletes, tem house, tem um pendrive que eu levei pra pegar as fotos da aula de fotografia, mas eles mandaram pelo e-transfer, então não precisou, tem uma caneta, e era isso! Tem mais nada? Não, não tem mais nada! Deixa eu ver se aqui... Que é de... Ah, tá, é a da bolsa. Ó, acabou. Não é mais nada. E é isso! Ué! Enfim. Isso mudou que tá na minha bolsa. Tá explicado. Eu acho que a água é a coisa mais pesada que eu tinha ali. O resto é realmente muito leve. Eu acho que é só a água que tava pesando. E como ontem não também, a garrafa tá cheia ainda. Normalmente eu tomo uma garrafa por dia dessas aqui. Eu sei que é pouco. Mas é o que eu aguento tomar. Eu não consigo tomar mais que isso. E ontem eu não tomei, nem isso, também tomei, tipo, bem pouquinho, porque eu fiquei muito tempo caminhando em volta, fazendo coisa, e eu não, não tive tempo de sentar e tomar água. E na verdade se eu ficar muito tempo assim com a garrafa parada, eu acabo tomando a garrafa inteira. Como eu não tava com a garrafa na mão, eu deixei ela guardada e fui fazer outras coisas, tinha aula de fotografia, então a gente ficou tirando foto, na aula de marca a gente ficou conversando, aí eu acabei nem tomando. Hoje eu vou tomar, prometo.